recebi algumas vaias, algumas críticas aí, mas na vida a gente tem altos e baixos e eu não sou o que as pessoas falam que eu sou, eu sou aquilo que Deus falou que eu sou, eu sou um moleque batalhador, um moleque que vê do nada e hoje é alguém, que tem certas falhas, mas que eu estou aprimorando a cada erro meu e eu tenho muito a crescer ainda. eu creio que Deus vai me capacitar e eu a cada dia mais vou melhorando, aí a, as vaias eu só posso tirar elas jogando bem, então eu vou dar o meu melhor ali dentro porque eu tenho certeza que vai mudar isso.